E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Vigodão na área, e cara, hoje, hoje eu estou muito, muito feliz, mano Vocês não sabem, na verdade, vocês já devem saber pelo título, que eu provavelmente vou revelar no título Mas, mano, mano, eu não consegui vencer esse desafio passado do baú lendário Eu não consegui vencer, mas a Supercell me deu um presentinho aí, <risos> Um baúzinho lendário, veio na minha loja e eu vou comprar ele aqui com vocês Mas antes disso, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal Fizemos 6k hoje, ler em dois meses só, muito, muito, muito, muito bom Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que tá curtindo o canal Todo mundo que tá, enfim, comentando, compartilhando Pra geral, você que é novo, se inscreve aí embaixo E pra todo, isso é válido pra todo mundo, viu? <risos> Deixem só a curtida aí embaixo e vamos pro vídeo Muito obrigado por vocês cá, é nóis! Então, galera, como vocês podem ver, a gente já tá aqui dentro do Clash. Estamos com 2.930 troféus. Eu desci de arena, eu tinha chegado no último vídeo, eu cheguei na montanha do Pô, nesse vídeo <risos> eu cheguei, desci de arena, quer dizer. E, mano, é, é bem explicável assim, né? O último vídeo acho que faz 5 dias que eu postei. Então, nesse decorrer desse tempo, eu não consegui me manter. Mas eu tenho outra explicação pra isso. Mano, chega na arena 10 e obviamente na arena 11, mas eu não não sei ainda como que é, está na Arena 11 mas provavelmente é a mesma coisa, porque se é na Arena 10, é assim na Arena 11 também deve ser. Cara, tem muita gente com carta super upada Eu peguei uns caras muito gemadão E isso tá me complicando a vida Porque eu vou lá na humildade, né E vou com as minhas cartas ali Fraquinhas ainda, humildemente <risos> Mas eu acho que isso só tá acontecendo Porque eu subi de arena muito rápido Querendo não, faz uns dois meses aí que eu jogo Clash E já estou aí na, na Arena 9 Barra Montanha do Porco Ali, né, oscilando Entre as duas Arenas, eu deixei esse vídeo de hoje para nós fazer uma abertura de baús. Aí, como vocês podem ver, né? Tem bastante baú aqui: baú grátis, baú da coroa, baú de pratos, baú de ouro, o baú do clã e, e, e um baú lendário. Cara, como então, vocês podem ver, esse baúzinho maravilhoso e lindo. Aí, esse baú. Lendário que custa apenas 500 gemas e nós temos gemas suficiente para comprar esse baú. Então vamos lá, galera. Começando aqui com esse baúzinho grátis, 86 de ouro, um corredor, gangue de goblins, 10 gangue de goblins. Tá legal, tá legal. Esse baúzinho grátis foi legal. corredor é uma carta que eu uso bastante, ó. 84 de ouro também. Bárbaro gelite 9, bárbaro gelite é uma carta comum, muito, muito forte. E a lápide é. A única coisa que eu não gostei muito foi a lápide, que é uma carta que eu não uso muito Porém, vamos mais rápido. Aqui. Aqui, bola de fogo, bárbaro gerante, é nóis, baúzinho de prata, bárbaros, espírito de gelo, é isso aí. Nós estamos abrindo tudo aqui muito na corrida, porque tem coisa boa vindo por aí, não é mesmo? Bárbaros e, e gigante real. Espírito de gelo, três mosquiteiras, quatro, três mosquiteiras Muito bom. As mosquiteiras aqui, muito bom. Mais ó, 197 de ouro. Três mosquiteiras novamente. Vamos conseguir o passo. Três mosqueteiras, torre inferno, duas torres infernos, os morcegos e os bárbaros. Bárbaros é uma é carta muito boa, só que eu nunca joguei com o Bárbaro, sabia? Eu já joguei contra e eu sei que é uma carta boa por isso. Né? Agora chegou a hora do baúzinho da coroa Vamos abrir esse baúzinho da coroa aqui com 503 de ouro Legal, estamos com bastante ouro, não é mesmo, galera? Duas geminhas aí, bacana Arqueirinhas, as arqueirinhas, a Tesla, eca <risos> E o morteiro, o golem de gelo, é isso aí Completamos aqui esse baú da coroa Legal, legal Agora chegou a hora desse baúzão do clã Aqui, cara, pau do cão. eu nunca ganhei nada que preste, vai ter que ser dessa vez, né? Pelo amor de Deus, tem que ser dessa vez eu ganhar uma carta aí, ou uma época muito boa, ou... Uma lendária, eu prefiro que seja lendária Beleza? S só prefiro Ó, vamos abrir então aqui 1620 de ouro É bastante ouro Aí pra somar, ó os servinhos Ah, quase conseguimos upar os servinhos Falta apenas 7 servinhos Pra nós upar ele pro nível 10 Cara, muito bom Goblins, a Valkyria nova Valkyria, adoro Valkyria Valkyria é uma carta muito, muito boa Os Bárbaros, legal, o Zap Mano, eu preciso muito melhorar meu zap 18 mega servos Uma carta rara legal E a última não veio lendária Veio épica E fui a bruxa Meu Deus, maldição Foi uma maldição, não é mesmo? Tá louco oh. Ush mas eu não tô triste não hoje, cara, hoje eu tô feliz, hoje eu tô só alegria Como diz o um biel, né? Eu tô só alegria Eu tô só alegria por quê? Porque tem baú lendário na minha loja, eu vou comprar ele, vou abrir E mano, mano do céu, precisa vir alguma lendária que eu não tenho Eu preciso sair da maldição do mago de gelo, é sério Eu entrei na maldição do mago de gelo, cara Só vi mago de gelo ultimamente nos baús lendários que eu pego é sério, só o baú de gelo nos últimos baús lendários que eu peguei isso não é que seja ruim, eu gosto muito do Mal de gelo e agora ele está muito, muito forte Mas é que eu preciso desbloquear algumas cartas ainda no Clash Royale, entende? Eu ainda estou, não é que eu, não, eu quero melhorar, mas ainda está meio longe de eu melhorar Então eu prefiro entre estar muito longe de melhorar e adquirir uma nova e desbloquear uma nova carta lendária Eu prefiro desbloquear uma nova carta lendária Mas chega de papo Vamos comprar algumas cartinhas aqui Uns bebê dragão Que eu gostei dessas cartas Que vieram na loja Eu agora tô meio indeciso Compro mais ou não compro Vou comprar mais uma é, é, bota, é muito ouro, bebê dragão é muito ouro Vamos comprar aqui umas mosqueteiras Vamos, vamos comprar, vamos comprar que ouro a gente tem Vamos tentar aqui no Glech <risos> Olha, mosqueteira é uma carta que eu uso Muito, cara, em vários decks E por fim, o zap Vamos meter, vamos meter, vamos meter Vamos zapar tudo isso aqui, vamos comprar Compramos, compramos, compramos, compramos compram. Meu Deus, vamos comprar. Zap é barato, né, mano? Zap tá baratinho aqui na loja, porque é carta comum, né? Então, comprei aqui bastante Zap, que é já pra dar uma um, um upgrade mais rápido, não é mesmo? E agora chegou o teu momento esperado, o momento esperado, o momento do baú lendário. Vamos comprar esse negócio, moleque, vamos, vamos. Ai. Bora comprar esse baú lendário, cara. Pelo amor de Deus, vem uma carta que eu não tenho desbloqueado sem maldição do mal Gelo. Eu não quero mal gelo! Eu não quero mal gelo! Princesa! Uhul! Desbloqueadíssima! A queridíssima princesa, mano! Eu tô muito, muito feliz! <risos> Minha bana, minha bana, minha bana! Ui, mano Cara, princesa era uma carta que eu queria muito Vocês não têm noção Vocês não têm noção A princesa, ela vai muito deck E eu sou obrigado a substituir por outras cartas Mas nenhuma carta substitui uma carta lendária Isso é fato Ela já é lendária por ter algo diferente, não é mesmo? E a princesa tem vários decks E eu precisava muito, muito dela, cara eu Consegui desbloquear a princesinha aí Linda princesa, linda princesa Ai, tô feliz, tô feliz, tô feliz <risos> Próximo vídeo, então, eu vou fazer um deck, um deck aí com a princesinha E vou jogar aqui com vocês Antes disso, né, já que a gente tá com, com os troféus meio ali, meio bambo, Vamos jogar uma gameplay aqui, vamos jogar uma partida para subir Vamos, vamos embora O deck que eu vou utilizar aqui para subir troféu O deck que eu utilizo para subir troféu É o deck de trifecta, aí o corredor, a valquíria, a mosquiteira, o canhão Enfim, coletor de elixir, veneno Zap e o Mago de Gelo Cara, esse deck é realmente, eu gosto bastante dele Tá um pouco mais difícil jogar ele aqui na, na Arena 9 barra Arena 10 aí Tá um pouco difícil usar ele Tem muito cara aí que tá me dando no couro, tá? O negócio tá difícil Mas enfim, eu uso ele Querendo ou não, é o deck que eu sei melhor utilizar Então vamos batalhar Puxei aqui uma partida, vamos jogar Contra, contra o Ani Ani, cara Sinto muito, mas você está muito ferrado hoje Ani, ele mandou ali um Boa sorte, eu pedi um obrigado Vamos começar, claro, colocando o coletorzinho de elixir aqui Né, coletor de elixir É sempre muito bom no começo da partida, enfim, do começo não Durante a partida, enfim, o coletor é sempre muito bom Ele começou atacando o cavaleiro Vou começar atacando a minha valquíria aqui atrás E o canhãozinho aqui pra puxar E não... essa galera não vinha até aqui Deu um zap ali pra desacelerar O príncipe dele Que senão o negócio ia ser complicado Eu acho que a gente vai conseguir cauterar bem O começo dele aqui, deu certo, deu certo Foi bom, vamos começar agora atacando novamente Com corredor de veneno Vamos ver se... Ai. Mano, P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. é muito ruim. Conseguimos ainda dar alguns hits ali. Mas a P.E.K.K.A. vai nos dar, vai nos incomodar um pouquinho aqui. Vou ter que defender bem essa parada. Vixe, P.E.K.K. bruxa. Mano do céu, tomara que dê tudo certo. Eu acho que ele ainda vai encostar na torre. Eu acho muito difícil. Eu consegui parar esse combo dele. Ai! Ai, ai, mesmo. Ó, oh, como... Ainda bem, ainda bem, não, não foi tão cruel assim Pra uma P.E.K.K.A chegar na torre, o negócio Olha, pra não levar a torre é, é punk, é punk Eu acho que eu vou dar uma segurada Eu não sei, vou dar sim uma segurada aqui Porque esse cara tá agressivo, mano Que deck é esse, cara? Que deck é esse? Ó, eu não estava acostumado a jogar com um cara com um príncipe Nível 4, P.E.K.K.A ali também, acho que tava nível 4, né? Então, é, os caras tão jogando com, com as cartas muito bem O E eu aqui bem, bem humilde Mano, corredor! Que, que é isso? Que deck é esse, mano? Peca, Príncipe, Corredor. Meu Deus, tá muito estranho o deck desse cara. Muito, muito estranho. Mas enfim, vamos tacar. Atacamos ali a nossa mosqueteira. Ela tá indo. E eu vou segurar um pouquinho. Ixi, mano. Ixi. Tacar o um mago de gelo aqui atrás. Porque essa Peca, né? A gente tem que ir, tem que ir. Se prevenir Vou tacar também a Valkyrie Eu acho que ali no meio Isso, no meio deles para dar uma segurada, né A Valkyrie querendo não Uma boa carta tanque Isso é bem importante O canhão aqui também Ó, o canhão acho que foi uma, um acerto nosso agora. Ó, a gente por enquanto não está indo, tipo, maravilhosamente bem. Mas a gente vai conseguir. Se a gente conseguir juntar bastante elixir. A gente está juntando bastante elixir. Se a gente continuar nesse ritmo, eu acho que vai dar bom. Ixi, mano, você tacou os esqueletinhos. Eu acho que não foi uma boa pra ti. Levou muito, muito, muito dano agora, né? Levou muito dano agora. E isso foi positivo demais pra gente. tá aqui a mosqueteira aqui. O meu mago de gelo ainda deu... Vou tacar o canhão aqui, vai puxar o corredor dele Cara, que punch é esse, mano? Tá muito forte, tomara... Ai, mano, ele tacou mais príncipe Conseguimos ainda dar conta Da peca dele, e eu acho que vai dar bom, cara Eu acho que ele tá sem elixir, vamos tacar o corredor Aqui, e o negócio vai ser bonito Pra nós, mano, vai ser bonito pra nós Precisamos de alguns hitzinhos ali Mano, mano, mano Ah! Ai, ganhamos essa partida. Muito bom. Estamos cada vez mais perto aí da Montanha do Porco. Ai, delícia! Novamente vem Montanha do Porco novamente. Eu gostei demais de estar na Montanha do Porco. Por dois motivos: pelo fato de eu estar na Arena 10. Isso é óbvio. E pelo fato de poder vir lendária na loja. Veio duas lendárias. Eu quase comprei a minha primeira lendária ao vivo aqui pra vocês. Porém, eu não comprei porque era lenhador e tronco. As duas cartas eu já tinha, então eu decidi não. Comprar Gente, tô abafado tá O abafado negócio hoje, tá abafado o negócio hoje aqui Esse vídeo aqui merece O seu like, então já deixa O like aqui embaixo e também se você for Novo por aqui, se inscreva Que também o botão também está aqui embaixo Tá tudo aqui embaixo, galera Então espero que todo mundo tenha gostado Desse vídeo, um beijo no coração de cada um E valeu!